Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus. Diz o texto da palavra de Deus. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, artifícios, estratagemas maquinações minha gente em relação ao diabo eu tenho visto o povo de deus com alguns equívocos por exemplo tem muita gente da igreja que pensa que uma palavra e uma frase vai desfazer uma estratégia do diabo com uma palavra ou uma frase o apóstolo Paulo está falando para a igreja, para que não sejamos vencidos por Satanás, que palavra séria. Porque não desconhecemos seus ardis, suas estratégias, sua maneira de agir. É o mesmo Paulo que em Efésios 6,11 diz que Satanás, ele trabalha se utilizando de astutas Ciladas, astúcia, sagacidade, esperteza, lugar apropriado para prender a presa. É assim que age Satanás. É dentro desse escopo. Em Apocalipse 12, 4, ele é chamado de dragão. Aquele animal mitológico, patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, sabe o que que indica? Força, agilidade e sagacidade. Satanás trabalha dentro dessa perspectiva. E eu observo também que no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, existem duas posturas antagônicas e erradas em relação ao diabo. Primeira postura. Eu dou na cara dele, eu piso na cabeça dele, o diabo é um fracote, deita no chão, levanta, corre até lá, volta de novo, corre lá, volta de novo. Anda de costa, agora anda de frente. Fica de joelho, levanta. Diz que tu não é nada, seu vagabundo, safado. sou sem vergonha, falido, miserável. Esse é um extremo, sabe? Um extremo perigoso, porque eu já vi tanta gente fazer isso e depois o diabo dá na cara deles com a vontade louca. Sabe? Eu nunca vi na Bíblia Deus autorizar a fazer isso. Esse aqui é um extremo. Agora, tem um outro extremo. O outro extremo é aqueles que supervalorizam o chifrudo. Fazendo uma analogia com futebol, que eu já fiz aqui em outra mensagem, é como se Deus ganhasse do diabo na prorrogação do último minuto no segundo tempo. Coitado de Deus, quase que empatou. Meu Deus, Deus ganhou de 1 a 0 aos 3 minutos da prorrogação. Que que é isso? Olha, lidar com o diabo é para super crentes, superman evangélicos. Olha, não só para essa irmã, para aquele irmão, aquela irmã poderosa, aquele irmão poderoso. Olha, é só eles que podem lidar. Ai meu Deus, eu sou um crentinho tão fraquinho. O senhor, não deixa o pegar em mim, não? Meu Deus, o... ai o cara tem demorado aqui. Eu que Jesus Sai dele, sai de mim também. Sai dele, sai de mim também. Sai dele, sai de mim também. Para com isso, meu irmão. Não deixa, não, não deixa me encostar. Não, aí se me encostar, eu tô frito. Aí vai pegar. Então, essas, esses dois extremos, eles não valem nada, porque a Bíblia nos mostra quem é Satanás e a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é infinitamente superior em poder, glória e majestade. Questão é a seguinte: será que estamos usando a estratégia certa e as armas certas para derrotar o diabo, para vencer suas estratégias? Irmãos, é uma guerra que nós estamos. Na guerra, para cada tipo de terreno, para cada tipo de exército, para cada tipo de emprego de arma, é se utiliza uma estratégia e um tipo de arma. Você não usa um armamento igual para todas as operações. Você não usa. Por isso que nas forças armadas há vários tipos né? de maneiras. Tem infantaria, tem artilharia, tem cavalaria, né? tem a força aérea, né? tem a força naval. Por se emprega armamentos, estratégias diferentes para cada tipo de confronto? e no mundo espiritual é a mesma coisa será que você está usando a estratégia certa as armas certas porque eu tenho encontrado quem dizendo pastor, eu sou crente porque o capeta está dando uma coça olha, para que não haja nenhuma confusão eu não estou falando do diabo tocar em você o diabo não tem autorização para tocar em você 1 João 5,18 diz que aquele que é de Deus o maligno não lhe toca por favor não estou falando em tocar, físico, ser, não. Eu estou falando de batalhas que você enfrenta e que o diabo infringe uma derrota. Não é em tocar em você. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Mas você está atravessando uma batalha com um filho e o diabo está dando na tua cara. Você está atravessando uma batalha dentro da tua casa. Uma batalha com um ímpio. E você está perdendo. Será que você não está usando as armas erradas e as estratégias erradas? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos ensina, porque quando ele diz, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não desconhecemos seus ardis, isso é, eu sei como é que ele ataca, eu sei as armas que ele usa, e eu também sei como vou neutralizá-lo. O que eu vou falar aqui Talvez quando você escuta alguma pregação de vencer o diabo, é o sangue de Jesus, é verdade. É o nome de Jesus, é verdade. É o jejum, é verdade. É a oração, é verdade. Mas existem outros elementos que você tem que usar e que você não está usando. Talvez que você é um instrumento para neutralizar o diabo. E que Paulo, de maneira bem clara, está dizendo aqui. Olha o que, é que ele está dizendo. A quem vós perdoardes, eu também. Aqui está a primeira. O poder do perdão. Você quer vencer o diabo? O poder do perdão. Talvez o seu caso, você precisa, para neutralizar o diabo, perdoar alguém. Talvez esse seja o seu caso. E Deus trouxe aqui e te colocou diante desse aparelho de TV ou de DVD para você ouvir isso. Olha o que, que o perdão produz. Primeiro, perdão produz comunhão. Paulo está dizendo o seguinte, se a gente não perdoar essa pessoa, ela vai ficar fora da igreja e o diabo vai acabar com a vida dela. Sabe por quê? Nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que não se sente perdoada num grupo social fica lá. Ela cai fora. Se uma pessoa não se sentir perdoada no seio da igreja, ela cai fora ela não fica, o perdão traz comunhão, o perdão traz de volta aquela pessoa para o seio da comunhão, o diabo é derrotado, o perdão traz restauração, a pessoa que vive com culpa, se sente arrasada, menosprezada, sabe, sente que eu não sou nada, eu errei, não tem jeito para mim, e o diabo entra por isso, quando há a manifestação do perdão, essa pessoa é restaurada. Satanás é derrotado. O perdão produz reconciliação. O diabo quer é que a gente vive separado, brigando? É essa que é, O negócio dele é esse. Destruir relacionamentos. Quando você perdoa, há uma reconciliação. José simplesmente perdoa seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele não quis ser juiz sobre a vida dos irmãos dele, eu não sou Deus, está perdoado. Porque você tem que tomar muito cuidado que a sua indignação moral pode se tornar injustiça própria. Não, esse cara errou comigo, vai ter que acertar, não não vai ser assim não. E aí você pode querer a justiça própria e como resultado, o esforço da reconciliação é jogado fora. Quando você se reconcilia com outro, evita briga, evita evita dissensão. Satanás é derrotado. O perdão traz perdão. Olha porque o diabo trabalha para que não haja perdão. Para que você e eu não liberemos perdão. Jesus ensinou em Mateus 6, versículo 14 e 15. Se não perdoarmos aos nossos devedores... Vosso Pai Celestial não vai perdoar as vossas faltas. Se você não perdoa quem te ofende, Deus também não te perdoa. E se você não perdoar, você não é perdoado. E se você não for perdoado por Deus, você dá legalidade ao diabo para agir contra você. Quando você perdoa, Deus te perdoa. Satanás não tem legalidade contra você. Você sabe o que, é que o perdão produz? Bem-estar para todos quem perdoa fica satisfeito quem recebe perdão fica satisfeito todo mundo fica satisfeito em Isaías 53,11 diz o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito Jesus ficou satisfeito em nos perdoar e nós? satisfeitos em receber perdão o diabo não quer ver ninguém satisfeito ele quer ver a pessoa contrariada quando você perdoa você derrota a satanás e sabe por que o diabo não quer que você perdoe? Olha o que é que diz Hebreus 12,15. Ninguém se prive da graça de Deus, e alguma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Quando você não perdoa, um veneno começa a fazer mal a você, e esse veneno vai correr de você para atingir outros. Porque você vai fazer queixinha. Com outro acerca do teu ofensor, e você começa a transferir para outras pessoas aquilo que uma outra fez contra você, e daqui a pouco tem uma meia dúzia envenenada e é isso que o diabo quer porque quando você não perdoa é um veneno que é produzido contra você, e que ele é esparramado por você para atingir outros quando você perdoa esse veneno está seco e o diabo é derrotado. Talvez a questão da tua vida é que você está precisando perdoar alguém, eu não sei. Talvez você veio aqui e você está me assistindo e o Espírito Santo está tratando com você, enquanto você não liberar perdão, Vai ficar aberta uma brecha para o diabo atuar e vencer você e neutralizar a tua vitória. Uma coisa eu aprendi com meu pai, lá em casa. Lá em casa eu tenho uma irmã mais nova do que eu, um ano. Um ano mais nova. Já viu irmão assim com um anozinho de diferença? De vez em quando lá o couro comia, como na tua casa também. A briga, tal. Aí meu pai, quando chegava e a coisa tinha esquentado entre eu e minha irmã, Silas, Sileia, abraça a sua irmã e peça perdão. Eu dava logo a minha rosnada O velho Malafa não falava muito. Eu mandei você abraçar e pedir perdão. Depois ela vai te pedir perdão. Aí eu vim assim. Não, você me perdoa. Eu não ouvi! Meu pai nunca deixou que nenhum de nós lá em casa ficássemos sem falar. Irmão se odiando dentro de casa, que não fala um com o outro. Tinha que acertar. E não insistisse não, porque ele botava de joelho para orar. Sabe? Que negócio é esse, rapaz? Eu não, não falo com a minha mulher há 18 dias. É um problema, ela, ela, tem que, ela tem que vir a mim. Porque eu sou macho. macho show. Eu sou macho show. Eu sou... Eu sou o que de machão, não se, se quiser. Senão eu vou ficar sem falar com ela, e vai ser assim. Tá acabado. Isso o diabo tá dando gargalhada no telhado da tua casa, rindo de você, sabe? Que você tá abrindo brecha, sabe, pastor? Eu, eu, eu mudo até de cor, pastor. Há 18 anos atrás, seis meses, três dias, dez horas e sete minutos. Meu ex-marido, eu falei, pelo amor de Deus, vai guardar coisa ruim assim lá longe? Eu não aguento. Minha filha, você não vai arrumar outro. Você só vive pensando no teu ex-marido o tempo todo. Não vai ter tempo para na mente, no coração, tá lugar para outro. Sabe, o cara te maltratou, te esculhambou, te traiu, não sei o que, te abandonou, fugiu, e você está... Cadê ele? Aquele ex-sócio. Deus está falando com você aqui. A estratégia certa para o teu caso é você liberar perdão. Deus está falando para pessoas que precisam liberar perdão, e aí Satanás vai ser neutralizado e você vai ser vitorioso. Segundo lugar, o apóstolo Paulo diz uma outra coisa para vencer as estratégias do diabo. A quem vós perdoardes, eu também faço isso na presença de Cristo por amor a vós. Está aqui. O poder do amor. O poder do amor. Interessante, né? A gente pensa que o diabo só sabe, sai! Está amarrado, capeta! Desconjuro! fruto do inferno. Aí de retro coisa feia, coisa ruim. Aí o diabo sai tá, tá, tá, e vou embora, eu vou embora. Você é expulso, é uns um demônios vagabundos que andam por aí. Você trata de príncipes, eles nem vêm nem aqui. tá só no ar, só comandando outros demônios. Sabe? Para você neutralizar isso. Muitas vezes, meu irmãozinho. O amor. Sabe por quê? O amor é a essência do caráter de Deus. O mal é a essência do caráter do diabo. Quando você ama, você se parece com Deus. Olha o que, que o amor produz, minha gente. Olha o que, que o amor produz. Primeiro, o amor verdadeiro. Não estou falando de amor mentiroso. Não estou falando de amor fingido, como Paulo diz em Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Amor fingido. <risos> oh, irmão, isso é uma benção. Aqui, na boca, né? Mas lá dentro do coração, morre miserável. Oh, glória a Deus. Eu te amo tanto. Mata ele, Jeová. Oh, Senhor. Você é esse amor de face? Amor de sorriso? Não, não, não. O amor tem que ser de um coração puro. O amor de um coração puro que derrota a Satanás, ele se manifesta em atos concretos. Não existe amor que não seja em ação concreta em relação ao outro. Os dois maiores mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. É você agir em favor do outro. Independente se o outro ama ou não você. Não depende disso, para você neutralizar o diabo. E quando você ama, você quer fazer o bem. Quando você ama, você quer perdoar. Quando você ama, você quer se reconciliar. Quando você ama, você quer restaurar aquela relação. Amor que se manifesta em ato concreto, em direção ao outro. É esse amor que derrota Satanás. Porque não adianta mesmo você dizer que ama. Por exemplo, o cara é casado. Você sabe que as mulheres têm... O sentido mais aguçado em termos gerais da mulher é a audição. É love. It. assim papapipopapopapop. Porque você às vezes quando vê uns cara feio igual a mãe da necessidade com um avião do lado. Mulherão bonita assim, o que que tá vendo essa mulher é cega? Não, não, não, não. Ela não é cega não. É aqui, ó. O cara é feio, mas tem uma lábia tem um blá, blá, blá, e o outro bonitão é um bobão. Oi, aí, mina. Ô aí, aí, aí, mina. põe gata. Aí, né? é, sabe, aí, o metidão. É, o que de gostosão, coisa e Você não tá com nada. Mas vem lá o cara meio feinho. O nariz do cara, pim, desse tamanho. Sabe, de cima um ponto de lado uma reta. Aí ó, Ai, meu Deus. A mulher A mulher vê pelo ouvido. Você sabia disso? Você sabia que a mulher vê pelo ouvido e o homem ouve pelos olhos? Você sabia disso? A mulher vê por isso aqui, e o homem ouve por isso aqui, ó. Moleque pode ser eloquente, eu estou dando a dica, minha irmã. Pode ser eloquente, pode ser o que for, falar bem, moleque com uma lábima, uma argumentação, mas anda igual a bruxa, só falta a vassoura para voar. <risos> pode ter a língua que você quiser para falar, o homem não tá nem aí. Aí vem uma outra, com todo respeito, não é preconceito, eu tô falando aí a brincadeira, loura burra, como dizem alguns, não tem nada a ver loura com ser burra, né? Aí diz, ela era burra, né? Essas músicas ridículas que tem por aí, como que se uma pessoa sendo louro morena vai ser burra, não é verdade? Aí, você vai assim, essa, mulher, essa mina aí é burra pra caramba. Cada sete palavras, cinco é errada. Cada sete. Mas ela chega, bonitinha, charozinha. O cara diz, meu Deus, isso é um avião. O homem ouve pelos olhos. É um negócio interessante isso. Não tem nada. Né? É. E tá dizendo o pastor Santos que avião desse De vez em quando cai e mata o passageiro É, meu irmão É, sabe É interessante Aí, voltando pra história da mulher Aí o cara chega, é um desses caras, somebody love, sim chega de manhã cedo, você é a razão da minha vida. Eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Eu amo hoje você mais do que ontem e amanhã vou amar mais do que hoje. Caraca, meu irmão. Calma, irmão, calma, irmã, calma, calma. Calma. Hã? Então o cara vem com aquele papo, ela, até no primeiro momento ela fica assim, meu Deus, meu Deus, você está ouvindo isso, meu senhor? Ela fica assim emocionada para ouvir o pá. Mas aí vai passando o tempo. A luz é cortada, não tem dinheiro o gás. Não tem comida, mas você, você é o motivo do meu viver. Você é o motivo da minha vida. Mas esse negócio de trabalho, eu tenho... Sabe esse negócio de trabalho assim? Isso, isso é uma doença que eu tenho. Então eu fico doente com esse negócio de trabalho. sempre tenho, mas eu te amo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer assim, safado, pilantra. Rapidinho, o blá, blá, blá vai cessar. Porque amor verdadeiro é manifesto em atos, contra, é, atos concretos em relação ao outro. É esse amor que derrota o diabo. Esse amor é um poderoso filtro contra quê? Você sabia que nós temos o jeans? Rapaz, o jeans é o filtro para o sangue. Vai ver uma pessoa que faz hemodiálise, que sofrimento! Uma pessoa que tem problema no jeans e que ele não consegue filtrar o sangue, uma coisa horrorosa, sabe? Filtro é que segura a sujeira, o amor. É um poderoso filtro. Contra que? O ódio, o rancor, a vingança e a amargura. Sentimentos que o diabo se utiliza. Quando você ama, você filtra isso. Satanás é derrotado. O amor que derrota o diabo é um santo remédio. Como diz Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo, o amor só faz bem. Você já viu que diz assim: olha, olha, eu, eu, eu, esse homem está me amando muito, eu estou enjoada. Eu estou enjoada desse amor, meu Deus, só para, quer parar de me amar? Você já ouviu alguém falar isso? Sabe, então, eu não, não aguento mais de amor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu já estou cheia de amor. Eu nunca vi, você vai fazer interna porque é maluco ou maluca, não é? O amor não faz mal, o amor só faz bem. O bem é a manifestação do caráter de Deus. O mal é a manifestação do caráter do diabo. Você nunca vai fazer mal a outra pessoa, porque você está cheio do amor. E quando você tem esse amor, Satanás é derrotado. É. Talvez o problema da sua vida, porque você não tem conquistado vitórias, é porque você está precisando liberar amor. Porque amar é uma decisão da nossa vontade. Amar é decisão da nossa vontade. Qual é a prova, pastor, que amar é decisão da nossa vontade? Porque a Bíblia diz que a gente pode amar o inimigo. E eu queria saber quem é que ama o inimigo, se não decidir amar o inimigo. Hã? O amor é uma decisão da minha vontade, que eu sou até capaz de amar meu inimigo, se eu quiser. Parte da minha decisão. Então decida amar para derrotar Satanás. Talvez esse é o seu problema. Você está precisando liberar amar, amor e fazer bem a pessoa ao invés de estar tá querendo mal, a vingança, para que o diabo seja neutralizado e você vença essa estratégia do inferno que está perturbando a tua casa, você e a tua família. É, meu irmão, é uma coisa séria. Esse negócio de amor e de perdão, camarada está brigando com a família porque o pai deixou um barraco que vai dar 200 contos para cada um. Não ah, é bom não, 200 contos não é ah, bom não. Eu, eu, eu quero meus 200 contos. Eu, eu, eu não quero saber porque eu não falo com você. Rapaz, eu já vi... ...com a família por causa de coisas estúpidas. E o diabo dando gargalhada. E o diabo dando gargalhada. Eu tenho uma coisa no meu coração. Aqui, no meu coração. Eu não entro em justiça contra irmão nenhum, seja irmão de fé ou irmão carnal. Eu perco qualquer coisa, me leve qualquer coisa. E eu já tenho histórias na minha vida sobre isso, mas eu não entro na justiça. Eu não entro. Não quero saber, leva, vai embora. Deus é meu. Eu, eu, eu creio em Deus, eu não creio. Eu brigar? Eu dar eu brecha para o diabo por causa de coisas perecíveis? Eu não brigo. Meu pai não vai deixar muita coisa não. Não vai deixar muita coisa. Mas o que ele, tá, o que ele vai deixar? Se algum irmão meu... Leva. Pode levar, fica. Não, não, eu brigar. Não, porque o outro quer outro, não sei o que. Leva. Não, não, não, não quero saber disso. Eu brigar com meu irmão? Eu arrumar contenda para dar brecha ao diabo por causa de porcaria que não presta? brigar por causa de uma camisa, o camarada, Deus está falando com gente, por causa de uma blusa, um vestido, uma sandália, uma porcaria dessa, você dá lugar para o diabo te perturbar, meu Jesus, que cristianismo é esse, não falo com ela, ela pegou minha sandália sem pedir autorização, quem mandou você para minha sandália, você vai me pagar por isso, eu só usei essa sandália uma vez, você vai ver o que, é que vai ser bom para ah, É porque é de uma porcaria, de um troço que estraga. Com dois ou três meses, você perder um laço de vida com uma pessoa por causa de coisas tão fúteis, mesmo que fossem sérias. A gente está falando de coisas tão banais, mas o diabo não precisa de uma coisa grande para ele entrar, para ele penetrar. Ele se usa de coisas pequenas para nos infringir grandes derrotas. Perdoe, ame e Satanás vai ser derrotado. Olha o que, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nos ensinando como vencer as suas estratégias. A quem vós perdoar, diz eu também, e faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Está no plural. Paulo está falando dele e da igreja. Você quer ver uma arma poderosa para derrotar o diabo e seus estratagemas? O poder da unidade. O poder da unidade. Mateus 12, 25 diz que toda casa dividida não subsistirá. Se tem guerra na tua família e a tua casa está dividida, é todo o terreno que precisa o diabo para destruir você e tua família. Uma igreja dividida é todo o terreno, todo o terreno que o diabo precisa para derrotar aquele povo. Eu vim agora de Portugal. E onde eu fui pregar, eles têm igreja na África. E aí o pastor estava me contando de um safari, no maior parque do mundo, que é na África do Sul. Se faz safaris, né? elefante, leão, girafa, leopardo, tigre, esse troço todo. E ele me contou uma coisa interessante. Diz assim, Silas, você vem com um jipe, aqueles jipes grandes, abertos, com oito das pessoas. Aí o jipe para, aí vem um leão. Aí, vamos. Ah, pode ficar tranquilo. Aqui dentro, tranquilo. O leão vem, para perto do pneu do jipe, se afasta um pouco, deita no chão, numa distância pequena, não faz nada. Aí o guia diz assim, para debaixo do mar árvore, diz assim, olha aí para cima da árvore. A irmão disse, quando olhou, hum, um leopardo, ele falou, Jesus, se esse bicho cair daí, não precisa nem morder. Só o peso desse miserável acaba com todo mundo. Um leopardo deitado num galho enorme de árvore e o carro embaixo. Mas por que ele não ataca? Aí o guia diz assim, Enquanto você estiver em grupo, nenhum felino desse poderoso te ataca. Agora, pegue alguém aqui e põe o pé ali no chão, fora do jipe. Para ver se o leão... O leopardo, quem é o primeiro a chegar, para pegar? Sabe por quê? Porque esses animais poderosíssimos, o instinto dele diz para ele, que onde há um grupo, ele está em desvantagem. Ele não ataca. Você já viu nos documentários, que esses animais, como um leopardo, como um leão, eles atacam o último que está mais separado do bando? Ele fica olhando, vem um bando de búfalo... Ele fica observando. O leão não entra lá no meio do búfalo, não. Ele pega o búfalo que está mais atrás, isolado. Pode reparar, vários documentários, seja leão, seja leopardo, ele ataca o último que está separado. Porque o animal sabe que no sentido da unidade vai haver mais força que ele. Que coisa incrível. Essa lei vale para Satanás. Você fora da igreja, você isolado, você é presa fácil para o diabo. Você é fora da tua casa e do teu convívio. Você é presa fácil do diabo. Mas quando o diabo vê que você pertence à igreja de Cristo, essa unidade que é a igreja, Satanás diz, eu não posso com ele e eu não posso com ela. Porque essa unidade é maior do que eu e tem mais poder do que eu. Não brinca não, meu filho! Não, pastor, eu agora vou a minha igreja, a Cristo em casa. Eu comprei um suco de uva, eu vou tomar Seu irmão falar no rádio, eu tomo ser aqui em casa mesmo. Sabe, aqui, eu não quero saber nada de irmão. Uma... Rapaz, tu, tá, tu vai virar presa fácil do diabo. Eu não tenho nada contra nenhum programa de rádio, não estou falando de nada. Só tem que ver aqui na minha mente que tem gente que pensa que pode fazer a igreja na casa dele. Não, não, eu não vou à igreja nenhuma não, porque eu discordo, ó. Eu discordo, ó. Uma grita muito, eu não gosto. A outra não grita nada, também não gosto. Uma, Um cara que tirou um bigode, com bigode era violento, sem bigode continua violento. Também não gosto. Então, a minha igreja é aqui em casa. É isso. E tá lá o leão assim, ó. Ó, ó, ó o leão assim, ó. Leopardo, segura aí, porque esse aí é meu, já estou aqui na fila há muito tempo. Sabe? Você está sozinho. Meu filho, a unidade é um segredo da vitória. Por isso que Paulo disse, olha, a quem vocês perdoarem, eu também vou fazer isso. Para que nós não sejamos vencidos pelo diabo, porque não desconhecemos suas estratégias. Fica na igreja, meu filho. Tenha unidade na tua casa, que Satanás não vai botar a pata em você. É. Ele não vai ter estratégia vitoriosa na unidade. E em último lugar, você está vendo? Muitas vezes, não é? Sai. Tá amarrado? Eu te amarro. Não, não, não, não. Não vai derrubar as estratégias dele. Eu te repreendo. Não vai. O perdão, o amor, a unidade, você trava as estratégias do diabo. Em último lugar, olha o que, que Paulo diz. A quem vós perdoar, diz eu também. E faço isso por amor a vós, na presença de Cristo, com Cristo, em Cristo, porque sem Cristo ninguém vence diabo. teu dinheiro, tua posição, tua autoridade, poxa esse cara é muito legal, olha o capeta não vai tocar, porque é muito legal, ô capetinha não toca nesse cara não, é gente boa pra caramba, entendeu, é gente fina, o diabo tá aí se você é legal, o diabo tá aí se você tem dinheiro, o diabo tá aí se você é governador, é senador, é deputado, é o milionário, é o pastor que tem fama, o diabo não tá nem aí, ele respeita a marca de Cristo, o sangue de Cristo na tua vida, ele respeita Respeita a autoridade de Cristo Esteja em Cristo E com Cristo E você vai vencer o diabo A igreja de pé Aleluia Glória a Deus Glória a Deus eu creio que pela fé, pessoas que estão me assistindo, gente que está aqui dentro da igreja. Que está há muito tempo dizendo, Deus, me dá uma revelação, Senhor, porque Satanás tem prevalecido com suas estratégias? O Espírito Santo te trouxe aqui, o Espírito Santo te colocou diante da TV, diante desse DVD, para que você saia daqui com a estratégia certa e com a arma certa, porque a Bíblia diz e diz para a igreja em Efésios 4, 27, não deixe lugar ao diabo, ele não quer um grande lugar, uma pequena brecha na tua vida, ele quer entrar, mas você vai vencer. Com o poder do perdão, o poder do amor, o poder da unidade e com Jesus Cristo você é mais do que vencedor.